Oi! Águas cinzas, caracóis de água doce e bactérias sulfurosas fototróficas. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. Aqui, cenário novo, né? ah, dois meses atrás, num dos dias de lavar roupa, eu fui acompanhar como é que está o, o, o processo ali no, nos filtros de água cinza. E me deparei com um monte de caracóis na superfície da água, né, que se soltaram da, ali da região. Eles não estavam ali. Eu fiquei me perguntando como é que eles chegaram, o que é que está acontecendo, quem são eles. Fui estudar um pouco. Então, algumas coisas que, que eu descobri. Primeiro, eles acabam se soltando da superfície onde eles estavam. E aí, normalmente, eles ficam ali debaixo d'água ou na, na beira d'água, eles são pulmonados, então eles precisam de, de oxigênio. Chegou uma carga muito grande da lavação de roupa, então uma carga anóxica, sem oxigênio, e aí, para sobreviver, eles acabam vindo para a superfície para poder respirar. Então isso é indicação para a gente, se a gente estiver achando um monte desses caracóis na superfície, é de que a água está tá sendo contaminada de alguma maneira. Então eles acabam subindo pela haste das plantas emergentes ou que esteja para lá para sair dessa, dessa condição. Por outro lado, eles têm uma função muito importante também. Então essa função, essa reação do caracol pode indicar para a gente que está chegando muito contaminante no lugar. Por outro lado, a função dele ali dentro é acabar comendo algas, e, e, e matéria orgânica que está presente no, no lugar, matéria orgânica morta. Ou seja, ele é uma espécie de, de lixeiro, ele vai limpar, auxiliar na limpeza da água. Então, os né? pseudo... Deixa eu, deixa eu pegar o nome outra vez, espera aí, já volto. São caracozinhos, fui olhar ali. São caracozinhos do gênero pseudo -suxínia. talvez, né? É, que já foram confundidos com os físia, depois eles separaram os dois, isso é por conta da, da abertura da, da casquinha que ele tem ali, né? olha ele de frente, abertura para um lado é um, um gênero, abertura para o outro é outro gênero, mas não, não importa, interessa a função que ele desempenha por ali. Isso foi dois meses atrás. Hoje eu fui dar uma olhada no sistema outra vez e reparei que o fundo ali do segundo filtro está com uma coloração rosada. E aí eu me perguntei, o que é que está acontecendo? Mas vamos ver primeiro os caracóis e depois a gente volta nesse fundo rosado. Dia de lavar a roupa. Aqui as nossas águas cinzas. Chega uma quantidade grande de água ao mesmo tempo, a gente já viu isso, o efeito de maré, a água sobe e daqui a pouco ela vai filtrar e passar para o segundo tanque. A gente vê algumas larvas por aqui, vamos acompanhar essa, essas larvas depois quando chegar o verão e aí se for o caso a gente muda a configuração do filtro. Para evitar, no caso, de, de ter alguma proliferação de mosca. Eu não sei que larvas são essas. Então nós vamos aguardar e observar. A diferença é que nesse segundo filtro, onde estão as plantas, olha quem chegou por aqui. Um tanto de caracóizinhos. Eu não sei como é que eles chegaram. Talvez... Muito provavelmente ovos, né? Deixa eu salvar aqui um... Ah. Tá salvo, tá salvo. Vai lá. É uma vespa. Vai, filha. Vai, vai, vai. Bom. Então esses caramujos devem ter vindo pra cá ou na pata de, de alguma ave, os ovinhos, né? ou mesmo quando eu fui buscar algumas plantas para trazê-las para cá os ovinhos podem ter vindo junto vamos também observar o desenvolvimento desses caracuazinhos se alguém souber que espécie é gentileza contar mas olha eles fazem eles cumprem uma função aqui também detritívora eles estão comendo a folha ali do IP, está vendo? Então eles ajudam também no processo de limpeza da água. O que é bastante interessante. Então a gente vai vendo novas formas de vida surgindo aqui no lugar. É ficar atento ao desenvolvimento delas por aqui vamos dar uma olhada na parte de baixo aqui eu não estou vendo os mesmos caracozinhos ok eles não, não estão por aqui só ali em cima no filtro e também não os vejo aqui no laguinho Os peixinhos estão escondidos. Olha que interessante. Os caracóis não estão presentes aqui. E eu vou ter que dar uma controlada nesse amiguinho aqui que é tá boa. Ela está tomando conta aqui do lugar ó novos brotinhos emergindo ali começou de um só que era esse aqui ó e daqui foi esparramando a raiz dele e emergindo tá já já passaram algumas horas eu voltei para ver o os caramujinhos Olha, a água já está bem mais clarinha, pouquíssimo cheiro. Olha um pequenininho lá dentro, olha ó. Ó, que legal. As linhas de crescimento são bastante visíveis, tem ali um, umas raias esbranquiçadas seguindo as linhas de crescimento. ver se eu consigo captar tem, tem um mais ali no fundo a água está tão clarinha que a gente se perde um pouco vamos voltar aqui na, nas crianças aqui ó. então olha as linhas de crescimento são visíveis essas linhas são um pouco esbranquiçadas e eu peguei um deles e olhei de, de frente os pés, né? Então é, é a concha gira para a esquerda. Como se ele estivesse no vidro do aquário, apontando para baixo. Então gira para a esquerda. Ali tem um, um pititinhozinho ali. Ó, aqui. Ai, a criancinha, que linda! Então, olha só, vai dar dois vídeos mesmo. Mas então, olha só os aprendizados que a gente vai tendo. Nesse segundo filtro, a gente tá vendo ali é, os gravetinhos e tudo mais no, no fundo ali da, da água, tudo verdinho. Então, ali está recoberto por, é, por algas fotossintetizantes, verdinho, legal? E cheio do, cara, do, do caracol. No laguinho de baixo ou no brejinho embaixo, sem caracol. O que, que pode estar acontecendo? Então, nesse segundo filtro, ainda tem bastante nutriente, tem bastante alga se formando por ali. A alga está jogando oxigênio na, na água, né? legal, está ajudando no, no tratamento. E o caracol está comendo o excesso de alga e o excesso de, de matéria orgânica morta que está por ali. Está limpando as coisas todas. Na parte de baixo já tem menos nutrientes chegando, porque aí a gente tem uh, uh, uh, as plantas ali, né, os aguapés absorvendo os nutrientes. Na parte de baixo menos nutrientes chegando e os caracóis não estão ali presentes. Talvez isso, né? mas uh, observando. Legal? A gente fecha esse vídeo aqui agora e inicia a segunda parte. Então, se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e vem participar do grupo para trocar umas ideias, o grupo do WhatsApp. A descrição está tudo aí. Então, olha, essa história dos caracóis eu aprendi, fui ler no Planeta Invertebrado. Na internet você encontra. Legal? Forte abraço e até a próxima!